E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer uma gameplay pra vocês de Dungeon Warfare Dungeon Warfare é um jogo do tipo Tower Defense O que é um jogo Tower Defense? Como vocês podem ver por essa tela inicial, mais ou menos, dá pra entender o que é um jogo Tower Defense Tower Defense é um jogo onde você é um inimigo E você tem que construir defesas e muitas outras coisas para bloquear a invasão dos seus oponentes, cara. Então, você é meio que um mestre e você vai planejando as armadilhas para picotar os seus oponentes. Esse é um jogo todo pixelizado, mano, e eu gosto muito de jogos assim. Eu gosto muito em jogos nesse tema, são jogos extremamente de estratégia, mas são extremamente divertidos. Se você nunca jogou um Tower Defense, se prepara porque você vai curtir demais. Vamos iniciar nossa campanha aqui no, no nosso novo game para a gente trazer. E se você curte Tower Defense, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira fase de hoje, eu já dei uma jogada no jogo para entender como que vai ser a nossa mecânica aqui, ok? Então vamos lá, eu tenho que defender essa, essa catacumba aqui contra esses... Aventureiros, e esse é o meu portal. É aqui que os, os meus oponentes vão tentar chegar, né? As tropas oponentes. E eu tenho que defender isso daqui. É, os inimigos vão sair dessa região. E aquelas, aquelas luzinhas vocês estão, que vocês vão ver é onde é o caminho que eles vão fazer até chegar naquela, na, no, no portal final, ok? Aquela ali é a minha vida, ou seja, até 20 inimigos podem passar pelo portal. E vamos. Select Loadout, que é selecionar as nossas armadilhas, vamos escolher aqui esses espinhos e o nosso atirador de flechas, vamos confirmar, isso aqui é um tutorial que vai te ensinar a jogar e tal, vamos construir aqui o nosso atirador, nosso canhão de flechas, vamos clicar aqui para colocar espinhos, igual o tutorial manda a gente fazer, e beleza, os nossos oponentes vão começar a sair, e se liga! Agora a gente tem ouro, né? A gente tem um, um ouro aqui na parte inferior direita Que vai indicar o que a gente pode construir Olha só, aquele inimigo conseguiu passar pelas nossas defesas Então eu vou construir aqui mais um canhão de flechas E aqui eu posso acelerar, beleza Não vou acelerar agora é, Nossa, não, aqui eu posso adiantar a próxima horda, né cara? Eu vacilei Enfim, vou colocar aqui... Vamos lá, mais um espinho desse lado Que a gente vai estar tá bem garantido aqui até então Beleza, o que mais? Posso colocar... Ah não, que eu não tenho ouro suficiente, mas eu vou conseguir daqui a pouco. Vamos lá, 500, vou colocar um canhão virado pra cá. Vocês podem notar que é tudo estratégia. Eu posso acelerar isso daqui, porque a primeira fase é bem fácil até então, tá bem de boa. Tô conseguindo de boa matar os meus oponentes. Esse carinho aqui, esse segundo, esse mais coloridinho, me dá muito mais ouro. Vou colocar mais um espinho aqui. Como vocês podem ver, esse, esse, essa luzinha que fica correndo o mapa é a luzinha que indica qual o trajeto dos meus oponentes, e até então tá bem fácil. Obviamente essa é a primeira fase, vocês vão ver isso daqui no fim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é super difícil, e é com certeza um jogo que vocês vão adorar jogar. Talvez não fica tão bom em vídeo, então eu quero o feedback de vocês, se vocês querem mais vídeos como esse. Mas com certeza vocês podem baixar qualquer tower defense, vocês vão gostar bastante, beleza? Então vamos lá, vamos lá, tá matando bem fácil, eu acho que nem precisa mexer em nada até então. Pera, pera, pera, que tá vindo uns caras diferentes, esses caras diferentões, vamos colocar... Deixa eu só ver aqui, meu Deus, meu Deus, meu ah, vamos colocar um skin aqui, beleza. Ah não, tá de boa, tão tranquilo. Já estamos na última horda para finalizar essa primeira fase. E, e manos, tá vindo o cara do outro lado, mano. Coloquei um... Nossa, e tem uma porta ali, ó. As minhas faixas estão batendo de frente na porta, mas não estão indo para onde eu quero. Mas eu vou colocar uns espinhos ali daqui a pouco. O cara vai quebrar a portinha. Tá demorando para quebrar, mas não tem problema. Vou colocar uns... Nossa, os espinhos estão custando 715. Ou seja, eles vão ficando mais, far... mais caros com o tempo. E já tem dois caras ali, velho vamos lá, tem dois caras, tem dois carinhas, vamos lá, mas eu acho que aquela minha arma de, de flechas ali vai ser o suficiente, 715 mesmo, meu Deus, eu, eu posso fazer também, eu posso clicar em um dos, em das minhas armas que eu já tenho e vendê-las, e, ah não, beleza, eu consegui vender aqui, consegui colocar por 715, e vamos, vai. vai, vai, vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, não, não, não, Ai, tem uma porta ali, mano, ainda bem, vou vender, vou vender, Olha só, mano, o jogo já começa difícil, cara. O jogo já começa me dando um susto, mas vamos para a segunda fase e conseguimos aqui 3 gemas nessa fase. Essas gemas a gente vai usar para melhorar os nossos armamentos, melhorar as nossas armadilhas e continuar a nossa progressão, cara. Vamos para a segunda fase. Nessa primeira fase a gente conseguiu aqui então 3 gemas, conseguimos um slot de nova armadilha e um bônus de gold de 50 gold. Beleza, vamos então dar... Aqui é, é o tutorial para você melhorar as suas armas, melhorar as suas as armadilhas. Vamos lá, vamos melhorar aqui, ó. A gente pode vir aqui e colocar aqui, ó. Cada nível custa uma quantidade X de gemas. Então eu posso vir aqui na nossa armadilha de dardos, que é essa daqui. Colocar ela no nível 2, que o cooldown vai reduzir em 0.9%. Colocar ela no nível 3, que o cooldown vai reduzir em 1.8%. Cara, então eu acho que eu vou colocar cada uma delas no nível... 2 é, e deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar a armadilha de dardos no nível 3, posso confirmar, isso aqui não dá para colocar mais um nível, não dá para colocar mais um nível, vou confirmar, então eu tenho minha, meu dardo de nível 2 e meus espinhos, ó, meu dardo de nível 3 e meus espinhos de nível 2, agora temos duas novas fases, vamos começar por essa parte de baixo, vamos ver, aqui ó, temos um, pré, um preview aqui, uma, uma, uma pré-visualização, do nosso mapa, temos também como habilitar esse modo blood, o modo sangue que vai me dar um multiplicador na minha experiência de 1.3 vezes, o que é muito bom pra gente para mais rápido, mas o grande problema do modo Blood, do modo Sangue, é que a gente já tem apenas uma vida. Então a gente não tem chance pra erro. Eu vou jogar no modo Blood até onde eu conseguir. Aproveitando que essas primeiras fases são bem fáceis no início, né, cara? Então vamos lá. Temos uma nova armadilha, que é essa, essa caixote aqui, ó. Que esse caixote ele desvia o trajeto dos nossos oponentes. Beleza. Então aqui, ó. Temos aqui o nosso mapa. E é bem grande esse mapa. O problema é que esse mapa, ele... Apesar de ser muito grande, ele não é bem aproveitado Porque os oponentes sempre vão fazer o trajeto mais rápido até o portal Então o que, que eu posso fazer? Eu posso fechar esse trajeto aqui, ó, colocando um caixote E agora os oponentes vão ter que começar a dar uma volta bem maior Para conseguir chegar no mesmo lugar Eu posso fechar aqui agora E eles vão aumentar ainda mais a volta que eles vão dar mano. Mas aqui não ficou legal Eu acho que eu posso fechar, deixa eu ver véio. Posso fechar aqui então eles vão dar uma volta maior ainda até agora. Posso fechar aqui também. Deixa eu ver. Beleza, agora eles vão dar a volta pra cá, mano. E se eu fechar... Eu vou, vou gastar muito dinheiro com o caixote e vou acabar me ferrando, velho. Então eu não posso. Eu quero fazer eles passarem por aqui, ó, por essa região aqui. Que é onde já tem algumas armadilhas. Nessa região aqui, ó. Já tem aqui. Então eu tenho que fazer eles passarem por esse lado. Para eu fazer eles passarem por aí, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fechar aqui, com certeza. Vou ter que fechar aqui. Então eles estão vindo direto para cá e eu posso fechar aqui. Agora, deixa eu ver. Isso, tá perfeito, mano. Agora eu tenho 850 aqui, tá sobrando. Eu posso colocar aqui, ó. Um Dardo aqui. E beleza, vamos dar um start, a gente não tem chance pra errar, vamos acelerar, porque esse início aqui é bem chato. A gente não tem chance pra errar, a gente tá no modo sangue e a gente só tem uma vida, como vocês podem ver lá, no, lá em cima. E o carro de som tá arrebentando, hein? Parabéns, cara, você é muito foda, hein, ter esse carro com essa altura fodida aí. Galera, vamos ignorar esse cara, eu espero que o microfone esteja filtrando esse barulho desse carro de som. Mas, enfim, vamos lá, estamos conseguindo... Apenas com aquele meu, meu dardo da esquerda, eliminar a maioria dos oponentes, cara. Só dois, três agora conseguiram passar pelas primeiras armadilhas. Até então tá bem de boa, esses caras aí devem ser mais difíceis, esses que apareceram agora. Beleza, mas eles dão muito mais ouro, o que é muito bom. Posso colocar um dardo virado pra cá também, que vai ser show de bola. E esses que estão passando até aqui não tem problema, porque eles vão encarar esses dois dardos um de frente pro outro. E vão se ferrar. Beleza, mano. vamos lá, vamos eliminando os nossos oponentes, vou colocar aqui, já tenho o suficiente, vou colocar aqui uma armadilha de espinho só para garantir que nada de errado vai acontecer agora. O interessante é você sempre fazer o caminho mais longo, porque aquele caminho mais longo vai comportar mais armadilhas para os seus oponentes. Eu tenho uma certa experiência em jogos de tower defense, então eu né, entendo um pouco mais. Se você nunca jogou um tower defense, você vai penar no início. Mas é bem fácil no início, assim, você vai aprender rapidamente. E a primeira vez, eu lembro até hoje, cara, quando eu joguei o primeiro Tower Defense, eu fiquei encantado e joguei até zerar, velho. Eu não parei de jogar até zerar. Mano, tá vindo muito fluxo de bicho aqui. Eu vou colocar um espinho aqui porque ele dá dano em área e isso é muito bom. Vou colocar mais um espinho aqui. estamos mu ganhando muito gold, velho. estamos ganhando muito gold. Esses carinhas que dão 100 de gold, dão muito gold, cara. Beleza. Vamos pegar esses caras que... Tá vendo? Tem caras que são lentos, que são fracos. Tem caras que são rápidos, mas são fracos. Tem caras que são lentos, mas são muito fortes. E é assim, cara. Às vezes tem boss. Eu não sei se esse jogo aqui tem algum boss, tipo um chefão, né? Não sei se ele tem. Tomara que tenha pra dar mais uma, um desafio pra gente. Vou colocar aqui um dardo virado pra cá. Então ele vai atingir toda aquela linha horizontal nesse sentido. Talvez, não sei, né? Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos adiantar a próxima horda? O que que acontece quando a gente adianta uma horda? A gente ganha mais ouro, e é muito bom a gente ganhar mais ouro, né não, não? Beleza. É, vou colocar mais espinhos nessa região, porque é uma região que já está bem perigosa, já vou colocar um espinho Aqui bem chegando no meu portal, então por via das dúvidas, se alguém passar e eu não ver... Porque isso pode acontecer, às vezes vem um cara invisível, algum cara muito rápido, e ele, você não vê ele passando, ele vai lá, e como eu tô no modo sangue, eu não tenho nenhuma chance, eu vou lá e perco todo o meu progresso por conta daquele carinho. Então eu coloco esse, esse armadilha de espinhos bem aqui nessa parte, porque mesmo se alguém passar, eu tenho alguma defesa lá na frente, né? Então, beleza. Aqui ó, o que eu posso fazer aqui? Como aqui acumula muito bicho, eu posso colocar alguma coisa para dar dano em área nessa região também. Tamo tranquilo até agora, mas ainda faltam três hordas pra gente conseguir zerar essa fase, beleza? Então vamos diminuir aqui, porque tá vindo muito bicho, mas muito bicho mesmo. Vou colocar aqui mais um espinho. E ok. Até agora estamos tranquilo. Tá tudo favorável. Tem também como você melhorar aquela construção que você já colocou, mano. Então, com o passar do tempo, a gente vai melhorando as nossas, os nossos itens. Vou colocar uma armadilha virada para baixo. Beleza. Estamos tranquilo até então. Tá então, muito, muita quantidade de bicho agora, velho. Tá muita bicho. Cara, isso aqui é nas primeiras fases. Imagina quando chegar na última, nas penúltimas fases. Isso aqui vai ficar muito divertido. Esse jogo aqui, infelizmente, ele é pago. Eu esqueci de dizer. Mas eu acho que vale a pena. Porque os jogos que já são pagos, são bons porque você não tem aquele lance de pay to win. É né? que você compra itens pra você ganhar. Então, você tem que literalmente vencer o jogo pra você conseguir zerar ele, né, cara? E beleza, até agora estamos de boa. Esses carinhas que correm não estão dando problema pra gente. E a fase está correndo bem. Vou acelerar porque agora eu estou bem confiante. Acho que a fase não vai me surpreender até agora. Vou colocar mais um espinho aqui. Manos, vocês podem notar o seguinte também. À medida que eu vou colocando muitas armadilhas iguais, elas vão ficando mais caras. O que o jogo é o jogo meio que te obrigando a investir em outros tipos de armadilha por exemplo, se eu for colocar um espinho aqui ele tá custando 975 mas se eu for colocar um dardo aqui, né que é aquela que joga flecha, ele custa só 650, inclusive é isso que eu vou fazer só para garantir aqui, tá? vai provavelmente sobrar ouro, mas não tem problema bom, a gente tem que garantir a nossa vitória a gente não tem chance para erros no modo sangue, então a gente não pode é, vacilar aqui, beleza? vamos lá, tá bem fácil até agora tá bem de boa, mano, mas os desafios vão chegar daqui a pouco, cara Relaxem, relaxem. Se vocês curtem esse tipo de jogo mais uma vez, deixa seu like. Já vai aproveitando esse tempo aqui, enquanto essa horda não vai chegando nas armadilhas. Vai aproveitando esse tempo pra deixar o seu like no vídeo, pra se inscrever caso você queira assistir mais vídeos como esse. Mano, tá vendo uns cara diferente ali misturado, velho. Tá vendo uns cara diferente misturado. Beleza, vamos com calma que esses caras estão surpreendendo a gente. Mas, nossa, tá vendo uns cara diferente, cara. Tá vendo uns balões, velho? Como assim? Tá vendo os balões, uns caras bem pesadão, pesadão ali, uns caras grandão. Vou colocar um espinho aqui, né, porque os caras estão passando por aqui. Matamos aqueles balões, eu não sei que balão era aquele. Será que era uma referência ao Bloom Tower Defense? Que também é um outro Tower Defense muito legal, que é aquele do macaquinho que fica estourando os balões. Se vocês quiserem, eu posso trazer também uma gameplay de Bloom Tower Defense, que é um jogo de Tower Defense que tem até campanha multiplayer online, cara. Muito, muito, muito legal. Posso colocar um dardo aqui mirando pra cima, mas eu acho que não vai ser necessário, porque ainda tem muita armadilha para esses caras grandões conseguirem ultrapassar. E eles são os últimos da lista para poder, podermos encerrar essa fase. E vamos lá, faltou um cara, não, mas tá tranquilo ali que tem muita armadilha na parte de baixo. Beleza, encerramos a segunda fase de hoje e eu vou ficando por aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu posso trazer... Com certeza, com o meu maior prazer, porque eu amo esse jogo. Mais gameplays de Dungeon Warfare pra vocês, mano. Então vamos só finalizar o vídeo de hoje, dando um upgrade nos, nas nossas armadilhas. Conseguimos mais armadilhas, quem sabe armadilhas novas. Conseguimos passar de nível, estamos no nível 4. Ganhamos 4 gemas, o que é excelente. Estamos no nível 5, mano. ganhamos muita XP, eu acho que é por causa do que a gente jogou no modo sangue, né, hein, cara? E eu, aí, aí... É... A gente ganhou muito XP. Então o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou dar uma melhorada. Vou colocar dois níveis no espinho, que é uma das construções. Eu acho que eu vou colocar até no nível 5, cara. Tap upgrade. Ah, tá. Quando eu coloco a minha construção no nível 5, eu posso melhorar ela no meu, durante o gameplay. Então eu vou fazer isso com o espinho, que é uma das construções que a gente está mais utilizando. Então, beleza. Vou colocar meus espinhos no nível 5. caixote eu acho que eu não vou melhorar. Mas, então vamos melhorar o nosso dardo aqui Dá pra colocar ele também no nível 5 Show de bola Então temos as nossas duas armadilhas no nível 5 E se você quer ver como elas vão ficar na próxima fase Eu te aguardo no próximo vídeo de Dungeon Warfare Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever Falou um grande abraço do gordinho, galera E até a próxima!